lado a lado é embaçado, né, cara? Olha isso, velho. Os detalhes são muito muito nítidos, né? Caraca, moleque. Ah, esse é o Coinzeg? Vamos ver no normal. GTA normal, ó, pra caralho nessa por desse muito louco, velho. Qualidade tá absurda, né?